Salve, tropa! É hora de vermos as principais notícias dessa manhã do nosso país tropical. Agora, certo? O Lula está desesperado. A todo custo quer manter a sua popularidade. O pouquinho que ela tem. Nunca chegou a 50% durante esse novo governo e podem reparar que as mídias esqueceram assim como as empresas de fake news de repente desapareceram também as empresas que faziam pesquisas de popularidade que do bolsonaro saiu de dia em dia a do Dilma vocês podem ter certeza que cai todos os dias porque é o natural de qualquer um que chegue na presidência então o Dilma tá desesperado comprando briga com o Banco Central comprando briga, de todas as formas, com o centrão. Tá? Uma porcaria. Mas antes, eu queria notar aqui com vocês o que está acontecendo na Argentina, nosso país vizinho. Inspirado em Bolsonaro, deputado argentino lidera a corrida presidencial do país. Né? Fora esse cabelão estranho, típico de argentino, cara. Mas o que é isso? Conhecido como Bolsonaro da Argentina, o deputado Javier Milley apareceu liderando uma pesquisa para presidente da Argentina, publicado nesta segunda-feira 13. O estudo é de autoria da consultoria Federico Gonçalves e Associados. Segundo o um levantamento divulgado pelo jornal cronista Milley, parece com cerca de 20% das intenções de voto. Na sequência, vem a vice-presidente Cristina Kirchner, com pouco mais de 13%. O terceiro lugar ficou com o prefeito de Buenos Aires, Ignacio Rodrigues Larreta, que tem 9% das intenções de votos. O presidente do país, Alberto Fernandes, registra péssimos resultados com apenas... 4%. por cento. Então o que está acontecendo ali na Argentina é exemplo do que vai acontecer aqui no Brasil. A popularidade do Alberto Fernandes só foi despencando com o tempo e vai ser a mesma coisa com Dilma, certo? É por isso que ele já começa ali algumas atitudes para agradar o seu próprio público, né? como por exemplo o Dilma quer colocar câmeras em uniformes de policiais ainda Neste semestre, olha que maravilha, hein? Aí sim eu vou me sentir seguro, com as forças armadas sendo investigadas. Não, com a polícia sendo investigada. Não, deixa os criminosos em paz, tadinho. Não, não investigar criminoso, colocar uma câmera de vigilância em cada esquina deste país, aí não tem nada disso, não. Esquece. Outra medida aqui do Dilma, desesperado por popularidade. Ele precisa, gente, não me esqueça, diz o Dilma. Ele vem com a história na minha casa, na minha vida, que vai colocar mais moradia, vai ser para pessoas com uh, mais 2.700 imóveis. O que, que é 2.700 imóveis? Isso daqui é a mais palhaçada que eu já vi. O que, que vai mudar 2.000 imóveis no nosso Brasil, onde tem 250 mil moradores de rua? Porque as pessoas precisam de trabalho. Mas está ouvindo de empresas investindo no Brasil? Você está ouvindo falar de grandes empresas fazendo negociações aqui? Não. Os empregos que estão sendo mantidos foram criados no governo Bolsonaro. O Dilma só está ali gastando, e gastando. E falando em gastar, é claro, fica caro manter a conta do PT. Você acha que é baratinho, é? Você acha que é quanto? Quanto sai que você acha que sai o boleto do PT por mês? Em evento... Dilma pede dinheiro para livrar PT de fiscalização do TCU. partido celebra aniversário de 43 anos e vende ingressos de até 20 mil reais. Meu Deus do céu! Mas esse daí é o pai dos pobres. Imagina um ingresso de 20 mil reais. Agora imagina um otário que paga esse ingresso de 20 mil reais. Imagina... O bom inútil, o imbecil tem que ser um cara desse, certo? Mas é o PT, tá? de repente os esqueminhas estão aparecendo aí, não tá para manter o partido grande como antigamente. É por isso que eles estão pedindo dinheiro, vejam. Se o cara não consegue manter as contas do partido, você acha que vai manter do Brasil? Aí vamos aqui à treta com o centrão. Isso aqui é muito importante, certo? É o que a gente vem conversando até aqui. O Centrão quer Geraldo Alckmin no poder. Com Geraldo Alckmin, nossa vai ter cargo para todo mundo, ministério para todo mundo, vai ser a festa dos partidos novamente. O PT, por muita, muito tempo, por décadas, ficou com a esquerda do Brasil e culpava o Centrão de ser a direita. Ah, eles são da direita, são os capitalistas uma ova tudo isso sempre foi propaganda bolsonaro surgiu e aí as pessoas descobriram o que é que que esses caras do centrão estão fazendo ali qual que é a proposta dele é a fia sensata pelo amor de Deus certo e como é que fica para Dilma agora saiu em todos os sites tá na rede Goebbels Quanto mais espaço tivermos no governo, mais apoio poderemos garantir, admitir Bivar, né? que é um dos homens mais maus desse mundo. Ali tem vários né, nomes na ficha dele, e até hoje fica aí minha opinião, é só minha opinião, certo? Nunca me processou por isso, eu não acho que irá agora, mas Luciano Bivar foi o mandante da facada no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tivesse morrido, Luciano Bivar seria... Não é, não é que ele não é um dos homens mais poderosos do Brasil hoje. Mas ele seria, sem dúvida, o homem mais poderoso do Brasil hoje. Né, com o partido lá, que agora é União um Brasil de vários outros do Centrão. E aí, ele diz que o União Brasil precisa de cargos, diz Bivar, sobre apoio ao PT. Mas o que é isso? Ah, vocês acham que eles estão preocupados? Porque isso aqui é uma faca de dois gumes, certo? O Dilma vai lá e fala... olha Tá ah, bom, vou oferecer uns cargos para o União Brasil. Nossa, a mídia vai cair matando. Nós aqui da direita vamos usar isso todos os dias contra o Dilma. Fala, tá vendo se vendeu para o Centrão, traiu o movimento de esquerda, aí, ó, carguinhos, ah, ah, cadê, ó, passando pano, tchutchuco do Centrão, e não sei o quê, não sei o quê. Agora, se ele vai lá e nega, ele começa a ter oposição lá dentro, aonde já tiraram a Dilma uma vez. Você acha que não querem tirar o Dilma também pelo amor de Deus né E aí como é que faz abraça beija o Luciano bivar ai ai palhaçada e aqui a notícia mais importante vamos lá pancada presidente do Banco Central compra a briga com Dilma e reafirma metas de inflação não vão ser aumentadas o Dilma ele passa todos os dias falando que o bolsonaro que o Bolsonaro, que o genocida que a nossa maldita que o Bolsonaro, que o Bolsonaro o povo já cansou de ouvir essa merda, por favor Dilma, vira o um disco, aí o Bolsonaro tá nos Estados Unidos lá, mais dois meses, três meses nos Estados Unidos lá, dando foto, tirando foto todo mundo, fazendo, chorando né? e aqui no Brasil você continua culpando o Bolsonaro não cola mais, então a esquerda precisa pro seu público pros acionistas né? a porcaria toda precisam jogar a história de que ei, o banco central é responsável pelos problemas é o banco central com a autonomia que quer diminuir os juros não é porque o Brasil tem que pagar as contas que já existiam desde o governo do Dilma que na época era o dobro da inflação que tem agora não não é porque a gente emprestou governo para Cuba para Venezuela para o e para todo já tinha o do Luciano Huck não é em mansão do, dos, dos artistas não é porque a gente destruiu o Brasil e gastou tudo lá atrás que hoje a gente tem inflação não é porque a gente está destruindo a privatização não vamos acabar com essa inflação colocando tudo na culpa do banco central então o Dilma com qualquer coisa que vem a esquerda não tem não pode tomar responsabilidade a partir do que o Dilma seja responsável pela inflação ele cai é impeachment no dia seguinte, então para essa turma que só assiste rede gobel de desinformação, é lobotomizado né, e parece um zumbi, essas pessoas vão ficar falando hum, as coisas estão ruins, mas a é culpa não é do Dilma, é culpa é do Banco Central, a é culpa é do Luciano Bivar, que é carguinhos e por aí vai, é a velha tática. Os caras não tem nenhum problema em destruir a, na a nação. Desde que a popularidade dele continue subindo, desde que ele continue prometendo, as pessoas falam, oh, minha casa, minha vida vai voltar, vai para duas mil casas. Dá para caber todo mundo lá? Eu acho que não vai, não é mesmo? E é assim que o jogo do PT continua sendo jogado. Só que eles não esperam a era da informação, não esperam você assistindo meus vídeos, compartilhando para geral, certo? Não contam com nossa livre iniciativa. É isso que tanto os atormenta. Eles tentaram a todo custo de destruir a direita e nós aqui continua mais um dia, mais um dia sobrevivendo aqui no da nossa terrinha tropical, certo? Meu Deus do céu aqui ó! Em outra notícia, todo dia, velho, todo dia vai ser assim. Dilmo diz que genocídio e golpe desfizeram o que o PT fez em 13 anos. Olha que palhaço, que canalha, certo? Isso é canalha. É tipo assim, é tudo culpa do outro, eu não sou responsável por nada. E o único papel do Dilma lá agora é ficar culpando o Banco Central, certo? Não, não, meu querido. Você quer que tudo vai ser do Estado? Então acaba com a inflação, não precisa mais de dinheiro. Vamos esperar nossa bolsa picanha aqui em casa, tá maluco, certo? Por último, gente, se você deseja apoiar o nosso canal, o faça através da sexta rifa, está quase concluindo aí, certo? Muito obrigado, concorra a um Pix de 700 reais e até a próxima. Tchau, tchau.